Você está vendo agora imagens das atividades do projeto social mantido pelo Instituto Social Projeto Resgate. São imagens das atividades mantidas e desenvolvidas em nosso projeto social. Instituto Social Projeto Resgate, convidamos você para participar do nosso projeto. Seja bem-vindo. Então já aqui ó. ó, você cortou só do lado de lá, não tem medida certa, cai pra cá também, ó, aí ela vai, ela vai levantar por causa do, ó, aí tem que expirar ela, maior, tá. ela não... eu não vou cortar, porque tá? esse cabelo longo aqui não vai nem para cortar, porque é só pra. Não dá certo. É tem que enrolar e não desfiar. <laughs> o grande é assim. Não é, não. Não, pode é? é <tosse>